A Rota do Rock é um projeto que eu já tinha há muitos anos, na verdade, né? E fazia tanto sentido, né? Qualquer lugar que você vai, você tá viajando pela Europa, você anda assim, sei lá, você tá em Paris, aí você para no, na, na, no meio da rua e tem uma placa, pô, Oscar Wilde frequentava esse hotel, o bar desse hotel. Aí você vai, estar tá em Londres, aí você vê, pô, George Orwell cresceu nessa casa. Poxa, eu falei, pô, porque ele não podia fazer a mesma coisa? Claro, devido às proporções, né? mas para o rock de Brasília, já que é tão emblemático, tão histórico, né? E aí quando eu comecei a mapear os locais, aí sim que eu vi, nossa, mas é muito legal isso aqui, né? E de uma coisa que iria ser assim, inicialmente, 15 pontos assim, cresceu exponencialmente, são 41 lugares, né? Dos mais diversos, desde o Teatro Galpão, né, que mais ou menos representa o movimento da década de 70, Uh, o Teatro Garagem, né, que já pega a galera da década de 90, mas em cima do Teatro Garagem tem o Sesc, 913, fisicamente em cima. E é lá que teve muitos shows, inclusive o primeiro show de rock que eu vi na minha vida foi lá. E aí lá que o rock progressivo realmente floresceu. E é claro, década de 80, locais de nascimento da Legião, da Plebe, os uh, planos, mistérios, local, uh, local importante para o capital inicial, é são tantas coisas assim o, o, o berço do aborto elétrico né a, a colina na unb o barca fofo mas para mim não é nem um resgate assim porque brasília sempre foi a capital do rock se você pela uh, se você vê pela quantidade de artistas de respaldo nacional na proporção brasília bate qualquer cidade isso não é à toa essa cidade meio que empurra você para esse lado assim acho que desde o década de 60, olha só que incrível Desde a década de 60, tinha bandas aqui, em 64, né? tinha, tinha bandas como os Incríveis, os Primitivos, né que gravaram o primeiro disco de rock em Brasília, em 68, uh, os Regis, e olha só que engraçado, os Regis tocaram no Teatro Nacional, ainda sendo construído, em 1966, no concurso de Garota Brasília, Miss Brasília, 1966. Isso é muito clássico, cara, não é? É incrível isso, né? Então, quando a demarcação desses pontos é, e, e sancionado pela CETUR, entrou na rota turística de Brasília. E o que vai ter gente, Imagina, o fã, assim, sei lá, o fã do rock de Brasília, ficar em pé no exato local, exato local, né? onde a Bota Elétrica fez o primeiro show, onde a Plebe nasceu. Isso é importantíssimo. E é, isso está lidando, uh, vai vai levar a outras coisas maiores ainda para a gente celebrar esse movimento tão importante da música popular brasileira.